Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Sentir prazer durante o treino é igual sentir orgasmo Você odeia treinar, só de pensar em fazer exercício já dá um desânimo, dor de cabeça, cansaço Lógico, e você imagina quem é que gosta de sofrer, suar, cansar e sentir dor Porém, você sabe que existem pessoas que gostam E às vezes dá até um pouquinho de inveja dessas pessoas que falam Então, eu quero te contar aqui hoje o segredo para você passar a gostar de treinar e sentir prazer durante o treino. Para sentir prazer durante o treino, você tem que entender o quarteto da felicidade. O quarteto da felicidade são quatro neurotransmissores, ou quatro hormônios, que fazem nós sentirmos prazer na nossa vida. E eles são dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Quando nós fazemos exercícios e sentimos prazer, nós conseguimos é, aumentar a liberação de três desses hormônios, que são a dopamina, a serotonina e a endorfina. E dessa maneira é que muitas pessoas sentem prazer treinando devido à liberação desses hormônios, desses neurotransmissores na nossa corrente sanguínea. Porém, para você sentir prazer durante o seu treino, você tem que entender que existe o estímulo físico, que são os neurotransmissores, e existe o estímulo psicológico, o estímulo mental. O que é isso? Funciona da mesma maneira da hora de sentir um orgasmo. Não adianta apenas você ter o um estímulo físico, você tem que ter o um estímulo mental, você tem que estar predisposto a gostar do que você está fazendo, você não pode fazer por obrigação, você tem que estar disposto a sentir esse prazer. E se você vem, como na maioria das vezes, brigando, falando pro teu cérebro, Ah, eu odeio fazer isso, eu não gosto, eu faço por obrigação, faço na força do ódio. Você não libera a sua mente pra gostar do exercício físico. E dessa maneira você não consegue sentir esse prazer que muitas pessoas sentem e Praticam e viciam no exercício físico. E outra coisa, não é da primeira vez que você vai sentir o prazer. É com o tempo, você fazendo cada vez mais, você fazendo de coração aberto, fazendo porque sabe que é melhor para você, fazendo na intensidade certa, com o estímulo certo e tendo os resultados que você deseja. Então eu vou concluir aqui com três pontos principais. Você precisa de um treino que estimule esses neurotransmissores você precisa estar predisposto a gostar e você precisa ter resultado. Por isso que é tão importante o treino ideal para você de acordo com a sua idade, com o seu metabolismo, com os seus objetivos. E se você tem 40 anos ou mais, saiba que emagrecer depois dos 40 anos é diferente. Se você tentar mais do mesmo, não irá funcionar. E se você quer saber mais, como emagrecer, como realmente emagrecer depois dos 40 anos, estimular o seu metabolismo, fazer da maneira certa e ter os resultados que deseja, entra no meu Instagram, que lá eu trago conteúdo sobre exercício, alimentação e o que você precisa fazer para acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. Fechado? E se você tem qualquer dúvida, me chama lá também, me conta a sua história e traga a sua dúvida que eu possa trazer aqui como tema... Para você. Fechado? Um abraço e até a próxima!